Eu sou o Júlio César da Contele Rastreadores e hoje eu vou mostrar para vocês na prática, através de um exemplo real, como fazer esse controle da jornada do motorista. Na semana passada eu fiz um post colocando os principais itens de atenção com relação a essa lei do motorista e além disso nós temos no nosso blog outros posts relacionados ao controle do motorista, a toda essa gestão. É, abaixo desse vídeo eu vou deixar os links para você poder conferir esse material, ok? então vamos lá aqui no menu lateral esquerdo eu tenho a opção de relatórios e eu tenho três relatórios relacionados a motorista como eu tenho desconhecimento do, desse cenário aqui eu vou primeiro entrar aqui em todos os motoristas que é para ter uma visão geral então eu vou selecionar aqui um período qualquer eu vou pegar os últimos sete dias e aí é o que eu tenho todos os motoristas uh, por tempo total de condução durante esses sete dias. Então, posso afirmar que Joel, por exemplo, ele dirigiu 41 horas durante esses sete dias, tá? E o tempo maior de condução foi 2 horas e 19. Lembrando, na lei da jornada de trabalho, o tempo máximo de condução para empresas de transporte de carga são 5 horas e meia e para transporte de passageiro são quatro horas essa empresa aqui no caso é transporte de passageiros tá então a gente não pode ter mais que quatro horas de condução direta aqui eu já peguei uma situação que não, não pode acontecer o Jones teve uma condução de 6 horas e 12 minutos então agora eu já tenho aqui um motorista para investigar e eu vou partir para outro relatório então eu vou aqui no relatório por dia vou vir aqui, vou selecionar ou digitar aqui o Jones, vou pegar os últimos sete dias que já está na tela e aqui está o resumo somente do Jones, então no dia 2, no dia 3, no dia 4, eu resumo por dia né, e aqui eu já pego mais outra situação, além dele ter dirigido continuamente durante seis horas, que no caso de acordo com a legislação deveria ser quatro no máximo, a gente tem uma outra situação aqui que no mesmo dia o Jones trabalhou durante 12 horas e 35 minutos. E de acordo com a jornada de trabalho, esse tempo máximo aqui deveria ser 8 horas, com no máximo 2 horas extras, então poderia ser 10 horas. E de acordo com o sindicato, pode se estender até 4 horas extras por dia. Então o máximo aqui deveria ser 12 horas e não 12 horas e 35. Então a gente tem uma outra situação aqui referente ao Jones. E tem também o relatório por rota. por rota é muito legal porque ele vai me dar os horários que também está relacionado à jornada de trabalho, então vamos pegar aqui o Jones como exemplo, vou selecionar aqui um período qualquer, os últimos sete dias e está aqui ó, todas as rotas que o Johnny fez durante esses sete dias, o horário de início, o horário de fim e o tempo de cada uma delas eu tenho também outros índices que são importantes para ver o comportamento do motorista, que é a velocidade média, a máxima, principalmente. Né? Apesar que o relatório de velocidade máxima a gente tem dentro de outro relatório aqui no sistema, que é o relatório de eventos, no menu lateral esquerdo. Mas voltando aqui para o nosso foco, analisando o Jones, então no dia 4 a gente percebe que teve realmente um excesso de horas trabalhadas e o que eu posso concluir, além dessa questão de tempo máximo de volante e horas trabalhadas no mesmo dia, posso concluir também horas noturnas, então aqui no horário final de cada rota se tivesse alguma rota acima de 22 horas, eu teria um adicional noturno para pagar para ele a outra situação também é o intervalo entre as, as rotas tá? então de acordo com a lei da jornada do trabalho, quanto o motorista está em espera entre uma entrega e outra ela não é considerada jornada de trabalho só que o motorista recebe 30% do valor da hora normal, então por exemplo se ele terminou uma rota aqui ó 6 e 37 ele começou a outra rota 7.9, e estamos falando aqui de um pouco menos de uma hora esse intervalo aqui que ele está em espera porém está à disposição da empresa ele recebe 30% do valor da hora então isso é um outro controle que você pode fazer todos os nossos relatórios têm essa opção aqui de exportar para o excel é né, que você pode fazer qualquer outro tipo de controle de filtro você também consegue chegar nessa informação facilmente através do excel e além disso a gente também pode controlar aqui a questão da produtividade de cada motorista através de um comparativo. Então, eu vou voltar aqui para esse relatório a todos os motoristas. Vou selecionar de novo esses últimos sete dias, né, uma semana. E a gente tem aqui um consolidado com o total que cada motorista rodou, a primeira linha aqui, motorista não identificado, o que que é isso? Alguns carros desse cliente não tem o identificador de motorista, e ele também não apontou no sistema como motorista padrão, então o sistema não sabe quem dirigiu esses veículos, ele vai marcar aqui, não identificado, mas logo na sequência a gente já tem todos os motoristas com a quantidade total, eu posso é, ordenar isso, então vamos lá, vamos ordenar do maior para o menor, ó. quem mais dirigiu durante esses sete dias foi o Marcos Neres, ele dirigiu durante 59 horas, é o tempo maior de condução e o quanto ele rodou com o veículo. Quase 1.700 km em uma semana. Então eu tenho também um consolidado aqui, que me dá um comparativo em termos de produtividade. Fico por aqui, vou deixar os links da lei, da jornada e outros posts relacionados a controle de motorista aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ok? Muito obrigado pela atenção.